Olá, vamos tentar falar um pouco com vocês sobre a frase menos é mais do Mises Landerru é, essa frase surgiu, né? como a gente pode ver aí na obra é, da casa de vidro ela é uma casa simples transparente, com poucos elementos criando uma verdadeira integração entre o espaço interno e externo ele acreditava que uma arquitetura para ser bela não precisava ser e de ornamentos. Com isso surge o conceito onde o planejamento e o projeto criam funcionalidades excepcionais e por isso que o menos pode ser mais. Até mais!